Boa noite, estamos ao vivo para mais um papo sobre finanças pessoais. Meu nome é Rodrigo Arantes, eu sou consultor em gamificação e analista de negócios criativos e esta é a TV A Jogada. Bom, se você está acompanhando essa série, ontem, você viu que ontem nós conversamos sobre o tema informação, a informação como... O grande combustível da nossa época é, da, da evolução tecnológica, né, da civilização, que é chamada de a era da informação, né? e o nosso momento histórico e, e é, político da economia, que eu estou, durante esses Episódio chamando de Infocapitalismo, para é, poder transmitir melhor sobre essa, essa noção de como que o capitalismo, o, o bem mais precioso do capitalismo é, em última análise, a informação. Informação que é um bem né, imaterial, mas que se colocada no lugar certo, na hora certa, ela pode ter mais poder de, de construir ou destruir coisas que uma bomba é, é uma bomba é de verdade, né como a gente tem ouvido falar sobre o, o, o momento político que existe hoje em algumas partes do mundo. E falando sobre o momento político e sobre bombas, é, vamos dar continuidade no assunto de ontem, que, em que a gente analisou é, a, a passagem, está analisando a passagem do presidente Trump pela Ásia, pela China e uma sequência de outros países, e que está sendo. É, a viagem mais longa que um presidente americano fez no, no, é, no período de 25 anos na Ásia, né? nessa, nessa parte que é tão estratégica da economia hoje, da economia mundial hoje. Por quê? Bom, porque existe um perímetro ali em torno da Ásia em que dois terços da população do planeta se concentra né, na região da China, Índia e Indonésia. Né? É, alguns dos países mais populosos do mundo se encontram ali e muitas das rotas comerciais mais antigas do mundo também. E é, esse tipo de fato ajuda a gente a analisar um monte de relações que a informação tem com a nossa vida real é, e, e, e a maneira como a gente interage com esses grandes, grandes players, esses grandes jogadores do mundo, mesmo que a gente seja, digamos, pessoas comuns, né? é, mesmo que a gente seja pessoas é, normais, que, que não se sentam à mesa com grandes estadistas ou ou investidores, mas dentro desse mundo em rede nós também estamos na mesa com eles, não não na mesa, mas nesse tabuleiro que conecta todos esses nós dessa rede e faz com que todos nós estejamos é, conectados é, em é, invariavelmente, impossível, impossível se isolar dessas influências que a gente recebe hoje. Então, o presidente Trump este, está na, na sua viagem à China e é, entre as, as coisas que ele foi lá fazer nessa viagem estão uma série de é, visitas a instalações militares é, que estão lá posicionadas por causa da relação e da situação das tensões da Coreia do Norte né, na região e é, também foi é, negociar acordos e apresentar nova política externa dos Estados Unidos aos países da Ásia. né? Nesse momento o presidente está fazendo um, um movimento de introdução das, das suas é, políticas e propostas e de desconstrução das políticas e propostas do governo anterior, que, que era o Obama, e que desenvolveu para a Ásia um projeto chamado TPP, que era é, a Parceria Transpacífica Trans né e o Trump, nesse percurso que está fazendo, ele tem já é, deixado sua assinatura em várias, é, várias, várias situações e encontros e, é, e que tem dado espaço para o próprio presidente chinês, o Xi Jinping, é, conseguir apresentar e trabalhar melhor a estratégia geopolítica que ele está, é, desde o início do ano, ensaiando. Né? É, em que momentos? No momento em que o Trump comenta sobre o, o comércio global, falando de uma maneira é, mais protecionista, mais protecionista até que a China, é, dizendo que os Estados Unidos vão, não vão tolerar abusos em, parcer, em, em acordos comerciais. É, bom, como eu disse ontem, os Estados Unidos acusam a China de práticas é, nocivas, desvantajosas à economia americana e uh, levar a sua política America First, né, que foi uma coisa que hoje, no dia de hoje, é, vários jornais é, conseguiram é, juntar nas suas, nas suas manchetes é, de uma maneira, a, a, a sutil contradição que existe no, no presidente americano visitar a Ásia para é, divulgar sua doutrina America First, né? É... Então, eu acho que essa, essas é, pequenas situações que o, um tipo de visita como essa é, produzem estão, na verdade, ajudando o presidente chinês a é, deixar, dar espaço ao, ao presidente americano para que ele. É, fale esse tipo de alguns tipos de, de falas que estão aos poucos isolando os Estados Unidos é, na comunidade global é, e, ao mesmo tempo, transferindo ao próprio presidente chinês um pouco o, o capital simbólico é, e, e talvez o papel de guardiã. É, potência guardiã do livre comércio no mundo, né? e essa, esse jogo que o presidente chinês já iniciou quando ele esteve na cúpula do capitalismo no mundo, né? que é na Suíça, em Davos, ele já havia introduzido essa nova visão de posicionamento chinês no mundo, né? e é, como pouco é divulgado no Ocidente por aqui, mas já há alguns anos vem sendo anunciado, a China tem um projeto hoje de é, integração com a Europa, integração logística com a Europa, que é chamado de Novas Rotas da Seda ou OBOR, (One Belt One Road) e é um projeto que visa a utilização de... a construção de vias ferroviárias de alta velocidade, ligando de Xangai a Londres né, e interconectando os maiores centros econômicos e integrando toda uma região que territorialmente é a mais extensa do planeta e cheia de espaços vazios e com abundância de mão de obra e recursos naturais né, ali na região é, da Eurásia, entre o continente asiático e o europeu e o africano, mais ou menos na região ali onde fica o Irã, o Iraque, a Arábia Saudita e alguns é, países vizinhos também da Rússia, se encontram algumas das maiores reservas minerais é, de... De combustíveis, né, hidrocarbonetos no mundo, isso é óleo e gás. Né? Dois terços das reservas do mundo se encontram lá. Então essa jogada chinesa, há algum tempo, há muito tempo, vem sendo arquitetada e nós estamos vendo ela é, se revelar politicamente agora. Nesse, nessa viagem do, do Trump e que, na verdade, é a grande é, causa de, desse, desse declínio da economia americana e da moeda americana, é, que, que é, vem, inclusive, dando é, é, essa ocasião e a oportunidade a essas novas moedas digitais surgirem como alternativas, né? como é o caso do Bitcoin. Então, voltando ao nosso exercício, como capitalizamos esse tipo de informação? Né? Então, eu trouxe aqui para vocês hoje o posicionamento dessas é, peças no tabuleiro. Então, aqui temos o presidente Trump de azul. Aqui temos o presidente chinês, o Xi Jinping de rosa. E aqui temos você. E quais são as cartas que cada um coloca na mesa? Aqui temos o presidente Trump lutando é, para valorizar o poder de compra do dólar, do dólar americano no comércio mundial. O presidente chinês movimentando suas peças para a introdução de uma moeda concorrente ao dólar, o, o Yuan, nas câmaras é, de comércio financeiras no mundo, no Banco Mundial, no FMI, e também em comércio bilateral, que, que o presidente chinês já faz com a Rússia, por exemplo. E temos aqui você com os seus reais, que você leva no bolso, e que é, vai ser afetado por essas mudanças, a gente ainda não sabe como e quanto, mas é, essas mudanças que já causam várias oscilações na economia brasileira em relação tanto ao dólar, em relação também à bolsa de valores, às ações de algumas empresas e varia variações negativas. Então hoje nós vimos no, no, no, uma notícia no, divulgada no InfoMoney. É, Trump e Previdência fazem Ibo Ibovespa cair quarta semana seguida de queda. Ah, deixa eu ler mais a notícia só para você ver alguns detalhes. Nem a manutenção do rating brasileiro pela FIT foi capaz de fazer o mercado se acalmar nesta sexta-feira com os investidores ainda tensos com o cenário da Previdência e com o futuro do plano de corte de impostos, de impostos corporativos de Donald Trump. Com as perdas de hoje, o Ibovespa chegou à sua quarta semana seguida de perdas, voltando para os níveis registrados no início de, dezembro, no início de setembro. Então... É, algumas, algumas dessas notícias já foram precificadas pelo mercado. E essa é uma, uma oportunidade, um, uma notícia interessante para a gente tanto aprender, entender como que é, acontece esse diálogo entre esses dois lados do, do processo econômico, né? o fluxo de informações que vira aqui fluxo de ações. Então, o mercado já é, assimilou essas informações das é, negociações dos Estados Unidos é, com a China e já reagiu a algumas delas, reprecificando. Na semana que vem eu acredito que a gente ainda vai ver mais, porque é, não por acaso essa viagem à Ásia ficou é, para o fim de semana, para que os mercados se, se reabram somente na segunda, e é, o, os presidentes têm o sábado e domingo é, com uma janela de tempo mais livre é, para promover essas negociações sem sentir, sem ter a pressão do mercado é, de capitais é, interessado nos resultados e, e oscilando é, de uma maneira nervosa é, em relação a tudo que essas reuniões produzem de, de é, informações novas. Né? E, é, mas... Com certeza a gente vai ver no, na semana que vem mais é, influências e análises sobre essa viagem do presidente Donald Trump à Ásia, que é, configura um verdadeiro realinhamento do, das políticas do país em relação ao, à região né? e também um esforço de retomada é, da, do apoio de alguns dos líderes locais, como as Filipinas, que há muito tempo já eram uma base militar dos Estados Unidos, né? a, Coreia do ou a Coreia do Sul, que também é, um, é uma, uma aliada, uma base militar dos Estados Unidos, o Japão, e, um, e Taiwan e, e outras... É, pequenas potências que também contam com a proteção americana frente ao, ao, ao grande poder e presença chinesa né, na região. E, e como, como isso influencia e deve ser assimilado pela, pela sua família? Bom, é, tudo tudo tudo na sua vida, de certa forma, vai estar sendo afetado por esse tipo de decisão de grandes estadistas, né? mas, principalmente, é, o seu patrimônio é empatado em, em imóveis, em é, automóveis, tudo isso vai oscilar é, um pouquinho com a oscilação do real. Né? Então às vezes de uma oscilação pequena, mas quando a gente fala de um patrimônio grande, de uma previdência, né, de um projeto de previdência, a gente está pode estar tá falando de muito dinheiro e de uma oscilação grande para um é, período pequeno de tempo também, né? Então é isso que nos, nos deveria nos motivar a acompanhar e discutir mais essas questões, né? A maioria de nós não não se interessa ou não consegue ligar os pontos e compreender a importância que tem um encontro de líderes mundiais como esse, como que ele, isso afeta as nossas vidas. Mas se você está me vendo nesse momento por um celular ou um computador ou qualquer coisa assim, bom, fique sabendo que o seu celular deve ter sido fabricado na China, a maior parte dos componentes dele, se não todo, é, ou o seu computador, também deve ter sido fabricado na China. Para adquiri-lo, você precisou, é, você usou seus reais, mas a empresa que é importadora e que te revendeu esse produto, ela adquiriu esse produto diretamente da China usando dólares, né, que, não, que não, não é a moeda brasileira. É, e esses dólares, para serem adquiridos pela, pelas empresas e pela, pelo sistema financeiro brasileiro, eles precisam ser trocados por outros produtos que o Brasil de fato fabrica e que alguns deles até exporta para a China, como é o caso da soja e dos minérios. Então, é, tudo isso é, interfere e está relacionado com a nossa vida a, aqui no Brasil. Né? Então, se você tem acesso a essas tecnologias, é porque uma empresa americana como o Google ou como a Apple, que desenvolveram o software design é, em parceria com uma empresa chinesa é, ou coreana, vamos supor que você tenha um Samsung ou um LG, é, conseguem fazer essa tecnologia chegar até a gente e o Brasil em troca, o que, que ele troca? por esse tipo de tecnologia, tem sido esses bens de baixo valor agregado, né? a soja e o minério, inclusive é uma das coisas que se torna a nossa economia sempre vulnerável, bastante vulnerável a qualquer é, pequena mudança desses dessas economias maiores, como os Estados Unidos e a China. Porque tudo que a gente consome hoje, ou é, tem o desenho, dos Estados Unidos, ou o trabalho da China, ou os dois, né, e, bom, praticamente, muito poucas coisas que a gente consome no Brasil, vem importadas dos Estados Unidos, né, é, de bens de consumo, poucos, mas existem, né, alguns bens de consumo de nicho, e hum, tudo isso influencia a nossa vida. É, independente da nossa vontade. Eu acho que semana que vem a gente vai ver se isso, de alguma forma, reflete nas ações de algumas empresas brasileiras, tipo a Vale. Mas é, fica a dica, é, se, se for como eu estou imaginando, como eu estou lendo, esses novos dados da, da reunião do presidente dos Estados Unidos podem influenciar ações da, da Vale, então vamos acompanhar e fica essa sugestão de é, investimento caso você é, queira aproveitar e arriscar essa oportunidade da, da visita americana na Ásia. Então essa é a mensagem de hoje. É, eu espero que esse assunto esteja enriquecendo de alguma forma a sua capacidade de capitalizar essas informações. É, se você está vendo valor nesse, nesse programa diário, compartilhe, convide seus amigos a, a aparecer nessa live. Vamos conversar sobre como você e a sua família participam desse jogo esse jogo da economia global e é, confira se você estiver na região do Rio de Janeiro confira o curso de finanças pessoais que eu estou ministrando na Jardim Digital todos os fins de semana e que está fixado na nossa página do Facebook e com desconto por mais alguns dias para quem fizer a inscrição antecipada então é isso pessoal, nos vemos segunda e um forte abraço Falou.